Oi, lindona! E aí, tudo bem? Mila Pado aqui, marqueteira digital. Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre linhas editoriais. O que, é que são linhas editoriais? Pra que que serve? Por que que isso pode auxiliar na produção de conteúdo? Vamos falar sobre isso? Antes de eu começar a falar, né, lindona? preciso dizer que quando esse vídeo começar a fazer sentido pra você, você faz o favor de deixar o seu like. No final do vídeo também você arrasta aí pra cima, deixa o seu comentário, tá? E se você não me segue aqui nessa rede social no no YouTube, no Instagram, Faz o favor de seguir para você não perder meus conteúdos, tá bom? Linhas editoriais são os assuntos, são os temas, são as pautas que vão estar no seu conteúdo. Se você for um infoprodutor ou um produtor de conteúdo, ou se você é um gerente de mídia social, gerente de conteúdo para mídias sociais e auxilia os seus clientes na produção de conteúdo, é isso que você vai sugerir a eles, que eles tenham linhas editoriais. Por quê? Porque as linhas editoriais elas dão uma diretriz do que vai rolar ali naquele perfil. É bom para quem assiste, para os seguidores ali que, né, acabam se identificando e gostando das linhas editoriais e é bom também para o produtor de conteúdo porque isso meio que ajuda a ativar a criatividade. Sabe um canal de televisão, de decoração, por exemplo, Discovery Home and Health? Que é um canal focado em decoração, coisas pra casa e tudo mais? As linhas editoriais são os programas que eles têm. Cada programa né, tem um episódio. Então, cada linha editorial do seu especialista vai ter episódio, mas a as linhas editoriais, elas são os temas, elas são as ideias aí. E para ilustrar, eu vou falar um pouco das minhas linhas editoriais para ficar mais claro pra você. Então, eu tenho a linha editorial, essa aqui que você tá vendo, a minha linha editorial do Mila Responde. Eu pego as perguntas que eu recebo no meu Instagram, no meu YouTube, e aí faço vídeos respondendo essas perguntas. Essa linha editorial vai pro meu IGTV e vai pro YouTube. Aí eu posto sempre as segundas-feiras, segundas e quintas. Outra linha editorial que eu tenho é a live do Deu Ruim, que eu faço sempre no meu Instagram e depois eu compartilho ela no meu IGTV. São lives de 15 minutos, onde eu convido especialistas, enfim, pessoas que trabalham no mercado de cursos online, para contar essas, essas histórias, né? As histórias das cagadas que eles transformaram em adubo. Então, são as histórias mesmo das derrotas que são importantes pro sucesso que vem lá depois, tá? O meu objetivo é sempre trazer verdade. Então eu acho que essa linha editorial faz muito sentido pro tipo de mensagem principal que eu quero passar, que é de desmistificar, de falar que cara, que dá perrengue, de, de trazer verdades e não ficar vendendo só o sonho na minha rede social, porque é possível você mudar de vida trabalhando com curso online, com mercado online? Sim, é possível, mas é fácil? Não. E também não é da noite para o dia, mas é possível. Então eu gosto sempre de trazer esses dois lados, da possibilidade, das coisas que você pode realizar, mais o preço que você tem que pagar para realizar essas coisas, tá? Toda quarta-feira de manhã, eu dou uma mentoria de lançamento para os meus alunos. Então, eu tenho um grupo de mentoria, onde a gente só fala ali sobre lançamentos. E aí, o que, que eu faço? Eu faço essa, essa, essa mentoria que é online, eu gravo essa mentoria e passo para minha gestora de conteúdo. Essa minha gestora de conteúdo assiste essa aula, que dura, às vezes, duas horas, e transforma, picota essa, algumas partes desse conteúdo que eu passo nessa mentoria em peças menores de até dois minutos e publica no meu Instagram toda quarta-feira à noite. E essa linha editorial chama-se Papo de Lançamento. Tem uma outra linha editorial que eu faço também, que é sobre conteúdo. Então, eu analiso o conteúdo né, dos especialistas e aí eu chamei essa linha editorial... Esses vídeos também, que são recortados de consultorias que eu faço online com alguns especialistas sobre as linhas editoriais dele, a produção de conteúdo, para saber se está alinhado, se a mensagem está alinhada, se os temas estão bons, o que a gente pode fazer para atrair mais gente para deixar mais divertido, mais interessante. Então eu faço essas consultorias, gravo essas consultorias e passo para minha gestora de conteúdos para transformar isso em peças menores e aí eu dou o nome para essa linha de conteúdo de raio-x de conteúdo. Aí, no meu Instagram, eu também faço algumas postagens com foto e alguma chamada na foto, né? Eu uso sempre o mesmo padrão com textão. Então, ali é uma coisa que eu falo um pouco mais sobre a minha mentalidade, coisas que eu acredito. Às vezes falo, trago uns assuntos sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre o lado mulher, sobre, enfim, textão, né? Reflexão ali. E tem a última linha editorial, que é a linha editorial onde eu trago conteúdo em cards, normalmente em carrossel. Aí tem o dicas da Mila, tem o Você Sabia Que, então são hum, conteúdos que eu poderia até trazer em vídeo, mas eu trago em formato gráfico, visual e texto, né, com imagem e texto, porque tem gente que não tem paciência para ver vídeo e aí a gente acaba agradando a todo mundo. E esses cards que são de carrossel, que são com dicas, são muito legais porque muita gente salva e muita gente compartilha e isso favorece muito um bom ranqueamento do seu Instagram. Ficou claro o que são linhas editoriais? Tem mais dúvida? Deixa a sua pergunta aqui, tá? Se esse vídeo fez sentido pra você, deixe seu curtir, você já sabe, tá? Então é isso, Ó, Vou deixar o meu Instagram aqui pra você me seguir, tá? Entra lá no meu site também e entra na lista de espera para você se formar como gestor de conteúdo. No meu curso online, Rota do Conteúdo Academy, a gente abre vagas poucas vezes ao ano. É maravilhoso, é uma excelente maneira de você começar aí a sua carreira no mercado digital já tendo os seus primeiros clientes aí 30 dias após você entrar na turma. Essa é a minha proposta. Eu fico por aqui, um beijo. Se cuidar.